Olá, você que está ligado na TV Sim, a gente está aqui num espaço muito especial dentro da Fundação Dom Cabral para conversar com a Marta, Marta Pimentel, professora da Fundação Dom Cabral, para um assunto que está em voga no mundo inteiro, que é a indústria 4.0, inteligência artificial, a gente já tem uma oficina aqui muito legal com a IBM. Eu queria, Marta, que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, primeiramente, o que é essa tal dessa indústria 4.0 e como ela está impactando na vida das empresas um ah, prazer enorme de receber aqui, hoje estar aí com o grupo do CRI e na verdade hoje na nós estamos muito preocupados com essa ideia de como é que esse cenário digital está chegando aos negócios. Então, o nosso grande desafio aqui é trabalhar na transformação digital, nessa forma de a gente chegar a esse paradigma de uma indústria 4.0, que ela tem na base, na sua essência, uma infraestrutura e uma lógica digital. Então, não é só mais você criar uma plataforma, um aplicativo para relacionar com o seu cliente, não. É você transformar todo o seu modelo de negócio para uma proposta digital, que vai desde o seu modelo de operação, processos, até o seu modelo estratégico, até a relação com os seus stakeholders. Então, é esse o grande desafio para todos os setores. Alguns hum. já estão em plena convulsão, outros estão chegando. Pois é, e a, parece que as coisas acontecem nos ganhos, a gente chama de ganhos exponenciais, as coisas muito rapidamente vêm, e essa revolução parece que ela não é mais uma palavra bonita. né? O indústria 4.0, Saque 3.0, é cheio de números. Mas como que isso vai impactar a vida das, das empresas e como que elas podem se preparar para isso que está vindo a acontecer agora? Alessandra, eu acho que eu diria, talvez, que a gente está entrando numa nova revolução, num novo paradigma, em que até agora nós pensávamos tudo de forma horizontal. Né? E agora o desafio é você pensar de forma vertical, que é essa curva exponencial que estão falada. Quando você pensa numa nova forma vertical. Seu, os seus paradigmas, eles mudam e a gente está é, claro que eles estão mudando, não está tão claro ainda como é que as organizações todas vão adaptar a esse novo momento. Então a gente costuma dizer que hoje o momento presente ele é muito importante porque ele é o lugar da transição. Nós ainda temos repertório para entender sobre tecnologia digital e nós podemos, com base nisso, começar a trabalhar esse futuro. Então hoje é o lugar da ação. Então, a gente uhum. precisa ter essa consciência. Marta, a gente, toda vez que a gente se debruça sobre novos temas, novas tecnologias, vem, vem a questão do Brasil. Nós somos o último nas classificações de de inovação, empresas inovadoras nunca estão aqui, etc. É Mais uma vez, pelo seu sotaque, você não é do Brasil, você é de... Eu sou portuguesa. portuguesa. Com certeza, meu nome é Alisson Lisboas, mas eu ah. sou de Portugal. Ah, mas tirando a brincadeira, parece que as coisas sempre acontecem do lado de fora do nosso uhum. país, né? O Brasil tem essa cultura de sempre, a gente exporta minério e compra chip. Uhum. Essa revolução industrial, ela é mais democrática? Ou seja, ela vai colocar o Brasil nesse contexto? a gente mais uma vez vai ver isso acontecendo fora e comprando e trazendo gente para cá? Alessandra, ah, essa é uma pergunta, assim que eu acho que é, é a pergunta, né E acho que pela primeira vez na história da humanidade, as diversas geografias têm a oportunidade de estar também à frente do tempo. Porque é uma democratização do acesso a tudo o que é tecnologia. A tecnologia hoje ela é barata, ela é tudo cloud computing, está tudo nas nuvens, você pode pegar disso a partir de qualquer lugar. Desde que você tenha uma internet, que hoje isso está sendo generalizado. Então, eu acho que isso dá a condição, sim, dos diversos países de poderem ser protagonistas dessa revolução digital. Isso dito, eu acho que o grande desafio que o Brasil tem e países como o Brasil tem é a questão da educação. Porque você precisa ter pessoas preparadas com esse mindset para poder compreender esse momento digital e poder avançar, então eu acho que o nosso desafio no Brasil hoje é a gente avançar na democratização do ensino para a gente preparar uma massa de população capaz de entrar nessa onda mais tecnológica. Professora, está falando de educação, de, de, de conhecimento que é um que é um gargalo nosso no Brasil, mas a gente está agora... Na um pouco atrás aqui com o professor é, Hugo, ele falou que é uma questão também de cultura, né? Porque você tem que mudar a cultura das empresas, a cultura das pessoas, a gente sempre acha que isso vai demorar e vai acontecer, que isso é coisa, que não na que, que verdade o Watson é uma ferramenta e não é uma mudança de paradigma. Mudar a cultura é mais difícil do que mudar a educação? somos nós, <risos> então se você colocar a Marta ou a Alison, todo mundo num, num, num estado de avanço uh, do ponto de vista de conhecimento, de compreensão, você muda a cultura, porque a cultura ela é o, é o, é o é somatório do conjunto de culturas individuais, não é? ah, então eu acho que você tem uma chance você tem que atuar no 120 para você mudar essa esse contexto cultural. E isto dito, eu acho que a cultura é, um, é o maior desafio da digitalização, não é? As ferramentas digitais, gente, elas estão aí, estão à disposição. O é, grande desafio está em nós. É, assim, como é que a gente entra nisso? E por isso eu acho que precisa trabalhar na Mata, no Alisson, no Hugo, na Ana. A gente tem que trabalhar nessa turma para poder alavancar. É, a gente lá do Sistema de Inovação é muito preocupado com. Com cursos, capacitação, a gente sempre divulga esse tipo de trabalho. Então, eu queria que você deixasse, professora Marta, para o final agora da nossa entrevista, chegando ao final. é Que tipo de, de pensamento que o jovem estudante hoje, tem lá seus 15 anos, começa a pensar? Que tipo de profissão que ele vai seguir? Qual que é a mentalidade? Como é que deve ser o mindset desse jovem brasileiro para que ele mude a realidade dele e, obviamente, mude a realidade do país? Eu acho que tocou na palavra-chave que é mindset. Eu acho que esses jovens precisam de ter o que é chamado de Mindset de Crescimento. Acreditarem que são capazes e que com esforço e resultado eles atingem esse estado avançado de conhecimento. Então, gente, Mindset não é uma questão de que eu nasço com uma capacidade e estou fadado àquele destino. Uma questão do Mindset de Crescimento é você acreditar que você tem sempre a possibilidade de evoluir. E hoje o ensino é muito democrático, você tem acesso gratuito a muitas fontes de conhecimento. Então a questão está em você ter a liberdade, você hoje tem a liberdade de aprender e evoluir. Então faça uso dessa liberdade e você tome conta, seja protagonista do seu próprio desenvolvimento. Hoje você pode. Lindo, é isso aí. A professora Marta da Fundação do Cabral conversou aqui hoje... Com o CIMI, Sistema de Inovação. Mais informações você encontra em cime.org.br e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Foi um professor. prazer, Alisson. É um prazer, sim.